Olá, amigos e amigas do Tolkien Talk. Estamos de volta para falar agora desta vez da Laracna, a Grande Aranha. Este vídeo foi pedido pelo mesmo grupo de pessoas que queria saber sobre a Ongoliant. Então vamos lá. Christian Crisley, Thiago Pontes de Moraes, o 1504 Swan, Kelvin Farias, Lucas Rodrigues, Lohan dos Santos, Lud Philippe, Felipe Simões, Rafael Pesual, um Grande abraço, Rafa. O Cleidson Medeiros, Hugo Popay Sangrento, o Alan Santos e o Fábio Costa. O assunto das Aranhas é muito extenso, então já teve o TT um Ungoliant, agora do Alaracna né? e ainda vai ter um terceiro que eu vou falar no final do vídeo. Mas vamos lá. Vamos começar pelo nome. Lembra que sempre a gente começa pelo nome, né? Porque o Tolkien tinha muita ligação com a raiz dos nomes, os significados e toda a questão da filologia. Quando Tolkien estava escrevendo os capítulos finais do livro As Duas Torres, né, do segundo volume da trilogia do Senhor dos Anéis, ele e o Christopher Tolkien se correspondiam muito por carta, porque o Christopher estava servindo na Segunda Guerra Mundial, né? Ele era da parte da aeronáutica britânica. Então, eles se correspondiam muito, e essa carta inclusive está no livro As Cartas de J.R.R. Tolkien. Você pode conferir a resenha aqui. A resenha desse livro é o TT número 33. Neste livro, nós temos a carta de número 70, onde o Tolkien indaga o Christopher se ele acha que o, que o nome da, da Laracna seria bacana. Porque o, em português a gente chama de Laracna, mas o termo correto, né, o original em inglês é She-Lob. She quer dizer she é ela em inglês. E lob é uma palavra arcaica para aranha, uma palavra inglesa antiga para aranha. Então fica ela-aranha. Se você fosse traduzir ao pé da letra, né? Então até ficaria legal, né? Ela aranha. Mas eu acho que o termo em português foi muito feliz, ficou super legal, né? Porque ficou ela mais aracnídia. Então nós temos ela mais aracnídea, laracna. Né? Tirar o E aí. Ficou, ficou bem legal. Eu gosto bastante dessa versão do nome. Mas vamos lá. Na carta de número 70, o Tolkien estava escolhendo o nome, né? E ele falava que, apesar de simples, esse nome ele trazia é, uma sensação de náusea. E ele sempre queria que quando falasse de Laracna fosse uma sensação de, de náusea, de enjoo. Isso fica bem evidente nos capítulos das Duas Torres, em especial no embate do sangue com a Laracna. Né? E ele se refere a Laracna como uma monstruosa criatura aracnídia. Após ter o nome por, nessa troca de cartas com Christopher Tolkien, o Tolkien então abandonou a primeira opção, porque a primeira opção era chamar a Laracna de Ungoliant, que ele ia reaproveitar o nome da personagem que já existia nos primeiros rascunhos do Silmarillion, porque Ungoliant já é muito antiga, remete lá no 1916, 1914, na verdade em 1914 Ungoliant já existia. Então ele resolveu manter o nome de Ungoliant para a eventual publicação do Silmarillion, e escolheu essa Laracna, fazendo com que a Laracna fosse uma das crias de Ongolient. Mas nós vamos falar ainda sobre isso. Temos outros nomes que são ligados à Laracna. Os orcs da torre de kirith Ungol chamavam ela de Nobre Senhora. E o Sauron chamava ela de Minha Gata, um apelido carinhoso que o Sauron colocou nela. Para quem não acredita, isso aí está nas duas torres, é só chegar lá e ler. Quem se lembra do que eu falei no do TT da Ungol, a gente lembra que Ungol, em Sindarin, quer dizer, aranha. Então quando nós falamos Kirif Ungol, nós estamos falando que Kirif é passagem, Ungol, aranha, então é passagem da aranha, o caminho da aranha. Vocês lembram que no TT 91 o Sérgio fala de várias pronúncias, né? E eu também falei dessa, de uma pronúncia em específico no TT 23. Para você que é iniciante, você vai gostar desse TT. O TT 23 e o 21 tem muitas dicas para iniciantes. Em especial no 23, eu falo que toda a letra C, a gente tem que falar como K. Então é Kirif, gol Você lê, você escreve Sirif, mas se lê como som de K. Porque no começo da mitologia do Tolkien, todas as palavras que tinha C, na verdade elas eram com K. Então você fala Kirif, gol o som, tá bom pessoal? Então nós temos que. Nós temos a passagem da aranha nessa Kirifungol. Antes de continuar falando desses nomes, que tem outros nomes é, atrelados à Laracna, quero mostrar para vocês aqui essa imagem ó, do Ted Nasmith. E é onde ele enfrenta a Laracna, é, portando aqui a ferruada numa mão, e a luz de Yarendil, né, ó, o frasco de Galadriel na outra. E aqui está a escadaria. Acho muito legal essa imagem, assim como todos os trabalhos do, do Ted Nasmith, né? que a gente encontra o Frodo envolto naquelas teias dela. Né? Então fica a dica para vocês conferirem o portfólio do Ted Nasmith. Continuando, os termos então, nós também temos o Torek Ungol, que quer dizer a Toca da Aranha, que é aquele emaranhado de túneis que o Sam e o Frodo entram e encontram a Larachna, né? Então aqui a gente tem uma imagem do Atlas da Terra-média, o Atlas da Terra-média também tem o TT dele, a resenha, o TT 87. Então, se você não conhece o Atlas, você pode conferir aqui no TT 87, você vai saber tudo sobre eles. Uma das imagens que a gente tem nesse Atlas é justamente sobre esse Torek Ungol, que é são os, a, o emaranhado de túneis que a Laracna vivia. Então ele mostra aqui a parte interna, o que, que tinha, o que, que não tinha, por onde que saía, o desvio. Onde o Golo atacou o Sam, onde a Laracna picou o Frodo. É um nível de detalhamento estúpido. Inclusive tem aqui uma, a proporção em pé do tamanho. Né? Então você tem uma proporção aqui fantástica para você saber o tamanho. E aqui mostra a encruzilhada. Vocês lembram da encruzilhada, né? que é onde você tem até aquela, aquela estátua de um, de um rei e tudo mais? Essa encruzilhada tem aqui Minas Morgul onde eles sobem a escadaria aqui, a escada reta, aquela escada bem íngreme, a escada tortuosa, e aqui eles caem na Toca da Laracna. Porque a Toca da Laracna, olha, se vocês verem, ela é uma linha reta, é um túnel em linha reta bem comprido que anda em paralelo à Estrada Morgul. Então toda essa estrada que vem da, da Torre de Kirifungol até Minas Morgul para sair, né, sair de Mordor e entrar ali na região de Ithilien você tem aqui a toca da Laráquina andando em paralelo com ela. Ó. A toca da Laráquina reta e aqui a escada fazendo uma leve curva. E aqui a gente tem a proporção dela em milhas, então é tudo cravadinho, assim. ela fez muito caprichado. Ela fez em pés aqui porque é mais fácil da gente visualizar o detalhe, mas aí como o mapa é muito grande ela trabalhou em milhas, que é, que é um costume bem americano. né? Uma curiosidade para quem gosta de coisas grandes, né? A gente vive aí nesse debate do Ancalagon, do Smaug e tudo que é gigantesco. Por exemplo, esse, esse túnel aqui da, da Toca da Laracna, no filme ele é rapidinho, né? Mas segundo a cronologia do Senhor dos Anéis né, e as medições da Karen Wynne Fonstad, que é a autora do Atlas da Terra-média. Esse túnel tem mais ou menos 12 milhas. Nós estamos falando de um, de um túnel que tem 19 quilômetros em linha reta. Mesmo no livro a gente não consegue identificar muito bem. Mas é interessante que o Sam fala que poderia estar lá dentro por horas, dias ou semanas. Então eles perdem a referência de quanto tempo eles estão lá. Né? Então realmente deve ser muito longo mesmo. E aí a gente tinha a questão do cheiro e tudo mais, que era muito vertiginoso. Então realmente esse, esse túnel é muito grande. Segundo os rascunhos do Tolkien, de desenho, não teria esse tamanho todo, mas na descrição do livro fica essa ambiguidade. O desenho diz uma coisa, o livro diz outra, e aí no, no quesito de embate de informações, o livro sempre leva a melhor, né? e a Karen levou ao pé da letra as questões. Então, de qualquer forma, mesmo que não seja 19 km, é muito grande. A outra carta do Tolkien para o Christopher a carta de número 71, ou seja, a carta seguinte, ele fala que o desastre em Kirifungol foi reescrita várias vezes, sempre se desenvolvendo de forma diferente dos rascunhos preliminares. Então o Tolkien ficou trabalhando muito essa parte da Lara, que na primeira eram várias aranhas que atacavam, depois virou uma aranha só, mudou o nome. Uma coisa muito interessante, uma curiosidade é que o Tolkien nessa época lia para o pessoal do. Dos Inklings ali, os amigos dele, né? Ele lia os capítulos. E quando ele leu A Toca da Laracna e as Escolhas de Mestre Sanuais para o C.S. Lewis, o C.S. Lewis não só aprovou os capítulos, né? Gostou muito, como se emocionou e chegou a chorar de emoção. Olha só, hein? Celeste Lewis chegou a arrepiar e chorar lendo esse mesmo trecho. Ok, então, né, pessoal? Já vimos o nome dela, já vimos a toca, já vimos um histórico de como foi o a escolha de certas questões ali. Então vamos falar dela agora, da Laracne em si. Se você ainda não viu o TT 131 131 sobre Ungoliant, eu aconselho você parar o vídeo agora, assista o Dungoliant e depois volta para cá, ok? Mas você que já assistiu, bora, vamos, em, vamos seguir caminho aqui. Eu vou só recapitular um pedacinho desse TT. Quando Ungoliant foge dos Balrogs, né, porque ela foi atacar Morgoth, os Balrogs foram atacar ela, e aí a Ungoliant fugiu. Então ela saiu da região de Lamoth, e fugiu aqui para a região do, das Ered Gorgoroth. Nessa região das Ered Gorgoroth, ela começou a se multiplicar. E essa região ficou, ficou uma região das trevas, ficou uma região bem maligna. Né? E aí ela acabou sendo conhecida como Nandungorfed. Né? Essa Nan Dungorfeb quer dizer o que? Vale da Morte Horrenda. Lembrando que todo Nan N -A -N, quer dizer vale. Então sempre que você vê uma Hered, como eu falei agora, Hered Gorgoroth, você sabe que Hered é montanha. E quando você vê um Nan, você sabe que é vale. Então quando a Ungoliant fugiu daqui, o Morgoth deu aquele grito, vieram os Borogos de Angband, aí ela fugiu para cá nas Hered Gorgoroth, e aqui, entre a Zered Gorgoroth e o Cinturão de, Melia, de Melian, nesse miolo aqui ficou conhecido como Nandungofed, que aí é a região mais maligna onde tinha essas criaturas em forma de aranha. Sobre essa região, no Silmarillion, nós temos que é dito o seguinte, pois outras criaturas nefastas em forma de aranha ali habitavam desde os tempos das escavações de Angband, e ela copulava ela, ungoliant, compulava com essas criaturas e as devorava, oh, bem viúva negra, né? Então, aqui nessa região, um Gollanth encontrou outros seres que poderiam ser espíritos seguidores de Morgoth em forma de aranha ou seres engedrados e deturpados por Morgoth para ficarem com a forma de aranha. Eu acredito que existe um mix disso daí. Então, a Ungoliant chegou ali, populou, né, se reproduziu e chegava a devorar os parceiros. Então, daqui nós temos a origem da Laracna. A Laracna, entre aspas, nasceu nesse miolinho aqui, no Nandungorferp. Agora, nós só conhecemos a Laracna lá em Mordor. Como que ela saiu lá de Nandungorferp, conseguiu sair do cataclisma que acabou com Beleriand e chegou em Mordor? Bom, Vamos ver o que é dito no Senhor dos Anéis. É dito o seguinte. Ali morava, por muitas eras, um ser mau na forma de uma aranha semelhante àqueles que tinham outrora vivido na terra dos Elfos no Oeste, que jaz agora sobre o mar. Ou seja, está se referindo a Beleriand. Semelhante àqueles contra os quais Beren lutara nas Montanhas de Terror em Doriath, que era Zeret Gorgoroth e assim encontrou Lúthien sobre a, Ver a Verde relva em meio a cicuta sobre o luar há muito tempo." Olha que legal, a gente já sabe que realmente ela veio de Beleriand, ali na Zered Gorgoroth, e aí é dito o seguinte, Como Laracna chegar ali, fugindo da ruína, ninguém sabe, pois dos Anos Escuros poucas histórias restaram." Mas ela ainda estava lá. Ela que chegara antes de Sauron e, e antes da primeira pedra de Barad-dûr, nunca servir a ninguém, a não ser a si própria. Olha que interessante então. Então é falada que antes da, da primeira pedra da Torre Negra ela já estava lá. Então, como Barad-dûr começou a ser construída no ano 1000 da Segunda Era, nós sabemos que ela estava. A Laracna já estava ali na. Nas, nas montanhas de Mordor, pelo menos do comecinho da Segunda Era, então ela realmente conseguiu fugir da ruína de Beleriand. Agora, como ela fez isso? O próprio Tolkien fala que ninguém sabe. Então isso é um dos, um dos grandes mistérios que nós temos aí. Aqui no Atlas da Terra Média, novamente utilizando o Atlas, nós temos aqui, ó, ela mostra o continente aqui da Terra Média e mostra toda a migração de algumas criaturas, em especial as criaturas do, do Morgoth, né? as criaturas malignas, ela coloca em preto aqui. Ó. Então os orientais saíram daqui, então ela mostra, por exemplo, aqui ela simula um pedaço de como ela era Beleriand, e aí ela puxa uma seta aqui, ó, mostrando o caminho que a Laracna fez. Laracna Colocando ela aqui, na cadeia montanhosa de Mordor. E aqui né fala até do Sauron, ó. criaturas de Morgoth, dragões, orcs, Sauron, e o Sauron vem aqui. Ó. Então, mais ou menos na Segunda Era, mil da Segunda Era, Sauron chegou por aqui, mas a Laracna já estava aqui antes mesmo do Sauron chegar em Mordor. Citando novamente o livro Cartas, você viu que a gente já citou o livro Cartas algumas vezes, o Atlas da Terra-média, a gente tem que ir somando, né? é um quebra-cabeça. Aqui a gente consegue reforçar a ideia que não era necessariamente uma aranha, mas sim em forma de aranha, que ela era filha de um e que não havia aliança entre Sauron e Laracna. Olha só que legal na carta 144, que é a minha predileta da resenha do livro da, do TT número 33. Na carta 144, o Tolkien diz o seguinte, ela, Laracna, é representada em as duas torres como descendente das aranhas gigantes dos vales de Nandungorfin, que é o nome original de Nandungorfer. As aranhas gigantes eram elas próprias apenas a prole de Ungoliant, a devoradora Primeva de Luz, que, em forma de aranha, auxiliou o Poder Escuro, mas que, no fim, querelou com ele. Não há, assim, qualquer aliança entre Laracna e Sauron, apenas um módio comum." Então, Laracna e Sauron eles se davam muito bem, porque o Sauron sabia que aquele canto ali nunca ia estar tá desprotegido com ela. E aí, às vezes, ele mandava um prisioneiro para ela, mandava alguns orcas, não fazia mal. Ele tinha muitos orcas e muitos prisioneiros. Se ela comece algum, não tinha, não tinha importância, porque o fato dele não ter que fazer nenhuma vigia lá era muito bom para ambos. Então, cada um ali, não, não existia uma aliança, mas existia assim, uma vista grossa e cada um deixava o outro quieto. Isso era muito interessante. Nas duas torres, nós temos outras informações que podemos somar com essas. Olha que legal. Por toda a volta suas crias menores, bastardos dos companheiros miseráveis, seus próprios filhos que ela matava, espalharam-se de vale em vale, das Efeldwar até as Colinas do Leste, até Dol Guldur e as Fortalezas da Floresta das Trevas. Mas nenhuma se comparava a ela, Laracna, a grande, a última filha de um Goliant a importunar o mundo infeliz. Então olha só que legal, aqui ó, o é essa cadeia, mon cadeia montanhosa aqui, ó, que fica paralela a Iphilien. Então ela está falando, o Tolkien falou em As Duas Torres, que daqui ela teve Crias, né, a Laracna, e de vale em vale elas foram vindo até a cadeia montanhosa leste aqui e foram de vale em vale, aqui antigamente tinha uma grande floresta, né? aqui agora devastado, mas antes tinha mais floresta aqui. Então, Todas as aranhas filhas da Laracna foram se multiplicando por aqui, subindo e chegaram até Dol Guldur. Daí que nós temos os eventos dos Hobbit, do Hobbit, né, do livro Hobbit, aqui várias aranhas espalhadas. Mas sobre as aranhas da, da Floresta das Trevas, eu vou fazer um TT só sobre elas. Provavelmente deve ser meu próximo TT, porque senão ia ficar muita coisa. Né? Laracna tem muito conteúdo, mas só para vocês já terem uma, uma introdução: é. Laracna teve aqui as crias, elas se espalharam pelas montanhas aqui do leste, foram subindo de vale em vale, quando aqui não eram descampado, tinha vegetação, chegaram até Dol Guldur. De Dol Guldur elas começaram a se espalhar pela, pela Floresta das Trevas. Agora vem um adendo legal. Vocês lembram que no TT número 11 e no TT número 13, sobre a origem dos orcs, o Sérgio fala de diversas origens, né? Mas, o que, que a origem dos orcs tem a ver com Laracna? Tem tudo a ver, porque é dito que alguns orcs, na verdade, eram Maiar, que tomaram forma órquica e foram se reproduzindo. Então, por isso que esses é, orcs Maiar e seus filhos diretos eram grandes orcs e que viviam centenas de anos. Então nós temos que é, a Laracna ela é tão forte, né? fala que nenhuma era igual a Laracna, por quê? Porque provavelmente é, Laracna é fruto, é uma filha direta de um Golint. Então, um Golint, que já era um espírito forte provavelmente deve ter cruzado, se reproduzido com um outro espírito forte em forma de aranha e daí saiu a Laracna. E acontece que dela, depois, a gente tem filhas menores, mais fracas. Então, por isso que a aranha da as aranhas da Floresta das Trevas são diferentes da Laracna, né? são mais fracas e a Laracna, entre aspas, é mais fraca que um Goleant como se o sangue fosse afinando. É o mesmo procedimento que a gente tem com os orcs. Outra coisa muito interessante é que, ao contrário dos lobos barra dos dragões, dos trolls e dos orcs, as aranhas não podem ser chamadas de crias de Morgoth porque, na verdade, elas, as aranhas são crias de Ungoliant. Olha que interessante. Então são criaturas nefastas, negras, mas que não são provenientes de Morgoth. Olha que legal. Esse cruzamento de informações, de juntar os TTs, juntar os livros, é assim que é bacana Isso da Tolkien, né, pessoal? Vamos, vamos devagarzinho que aí a gente vai fazendo aquele quebra-cabeça. Durante o TT da Ungoliant e da Laracna eu venho falando que é sempre em forma de aranha. Por quê? A descrição física é muito peculiar, gente. As aranhas de Tolkien são criaturas é, diferentes. Eles têm muitas diferenças das aranhas do nosso mundo real. Por exemplo, Laracna é, tem olhos diferentes. As aranhas costumeiramente têm um conjunto de oito pequenos olhos separados. Já Laracna não. Ela tem, segundo o livro, dois grandes aglomerados de olhos com muitas janelas. Então isso lembra muito aqueles olhos de inseto, sabe? O olho de mosca, que é um olho que tem vários quadradinhos. né? Então são dois grandes olhos com vários pequenos olhos lá dentro. Esses são os olhos da Laracna, lembram muito de insetos. É dito que ela tinha grandes chifres e é atrás do seu curto pescoço em forma de haste. Então olha que interessante. Ela Além de ter esses olhos, ela tinha chifres, tinha grandes chifres e tinha pescoço o que não é muito comum, porque as aranhas elas têm aquele cefalotórax, né, que é a cabeça junto com o tórax, e depois eles sim tem uma espécie de uma junção com o abdômen, que é onde elas dobram. Laráquina não. Laráquina tinha a cabeça, um pescoço e o resto do corpo. Então era bem diferente. Então nós temos os olhos, os chifres, esse pescoço. E garras. É dito que na extremidade de cada perna havia uma garra. Então você tem aqui, a cada perna, e ainda existia uma garra embaixo dela, como se ela andasse, era um ser bem bem monstruoso mesmo. Outra peculiaridade é que as aranhas elas costumam morder com a boca, né? tanto que a picada são, são geralmente dois furos. E a Laracna na verdade tinha um ferrão, então ela passava o veneno não por, por uma mordida, mas sim por um ferrão. Outra coisa que é dito sobre ela são as teias. As teias, além de serem resistentes, algumas eram teias negras. E a cor da Laracna não é dita no livro, mas é dito nos papéis da Biblioteca Baudelairem, que vocês viram o TT do, do Sérgio, né? o TT sobre a, sobre a Biblioteca Baudelairem está aqui. E lá, nos papéis, umas anotações, ele fala que a cor da Laracna era negra, porém com uma certa luminosidade aqui na área da barriga, né, uma luminosidade pútrida. Então é bem... o John Howe aqui matou a pau nesse desenho, tá? lembra bastante. E também é dito que tinha espinhos aqui na parte superior. Então você tem um conglomerado de olhos, tem aqui os espinhos, faltou só os chifres, tem o ferrão e não tem as garras aqui na, na, no final da, das pernas dela. Mas essa, essa ilustração é que eu mais gosto. Eu acho que o Sam tá virado no Jirai aqui, Dá para ver os pés do Frodo aqui. Acho demais essa, essa ilustração do John Howe. Outras informações interessantes é que um Ungoliant detestava a luz, porém ansiava por ela. Já Laracna tem aversão à luz. Ela não aguenta a luz. Ela realmente chega a ser ferida pela luz. Isso é bem descrito na, com o Frasco de Galadriel. Se Ungoliant era uma antítese de Varda, a Valier, então Laracna é uma antítese de Galadriel, a Senhora da Luz, de Eärendil. Porque inclusive o nome de Galadriel é muito utilizado tanto pelo Sam quanto pelo Frodo. Né? É, uma peculiaridade é que Ongolent conversava com Morgoth, vocês lembram disso no, Silmaril no Silmarillion. Né? E Laracna de alguma forma se comunicou com Gollum, porque o Gollum prometeu a ela alimento novo, o Gollum passava pelo túnel dela. Agora, a única forma que a gente sabe é que ela se comunicou. Como isso foi feito, a gente não sabe, né? porque a Laracna nunca fala no livro. Né? E sobre as Aranhas da Floresta das Trevas, eu ainda vou explicar direitinho como é que elas falavam e tudo mais. E o fim da Laracna? O que aconteceu com ela? Bom, vamos lá. Nas duas torres está escrito o seguinte, Laracna se fora. E se porventura permaneceu por muito tempo em sua toca, cuidando de sua malícia e miséria, e em lentos anos de escuridão se curou de dentro para fora, reconstruindo o aglomerado de olhos até poder, com fome mortal, armar mais uma vez suas horripilantes ciladas nas fendas das Montanhas da Sombra, do Af, esta história não conta. Olha só! Então, assim como o Ungoliant, nós não temos informações. Porém, acredite-se que, eventualmente, ela morreu de fome ou pelos ferimentos, porque ela se alimentava muito mal dos orcs na época do, Mor do, do Sauron. Né? Então, é, Antes do Sauron chegar, né, ela tinha bastante alimento de elfos e homens. Depois do Sauron chegou, ela começou a se alimentar pouco e somente de orcs. E aí, depois, com o Reinaldo do Aragorn, Aquela região toda foi muito bem limpa, né? então dificilmente ela conseguia bons alimentos ali. Então ela deve ter morrido provavelmente de fome, se não pelos ferimentos do valoroso San. Então, pessoal, é isso aí. Finalizamos Laracna, né? já finalizamos as duas grandes aranhas, ou em criaturas em forma de aranha, Ongoliant né? e Laracna. Ainda teremos um terceiro TT o TT sobre as Aranhas da Floresta das Trevas. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, foi feito com muito carinho como sempre. Peço que vocês curtam, dá o joinha aqui embaixo, comentem, né, deixem os comentários aqui e também compartilhem, porque é dessa forma que o canal vai crescendo, vai chegando em outras pessoas, tem muita gente que fala pra gente, poxa, mas vocês não divulgam direito? Pessoal, a gente não sabe mais como divulgar. A gente faz os vídeos, tem a fanpage, vocês vão conferir aqui tudo lá, tem fanpage, tem blog. Tem Twitter, tem ah, o Dragão Verde, que é o grupo de discussões, tem o canal do YouTube. Então, se você souber como compartilhar, como divulgar mais, chamar os amigos, por favor. E não deixe de se inscrever se você não é inscrito ainda. Vamos bater esses 8 mil inscritos logo, hein? Se você já é inscrito, não deixe de colocar aqui o sininho para que você tenha, tenha as notificações por e-mail. Ou seja, assim que sair um novo vídeo, você já vai estar tá com o link direto no seu e-mail. Vocês gostaram das novas thumbnails, né, das capinhas aqui? Quando você vai ver que vídeo que é, agora tem um nome diferente, tem uns desenhos O pessoal pediu para gente, né? o Matheus pediu, a Cristina Casagrande pediu também. E a gente tá fazendo um esforço para ir agora, daqui para frente, todas as capinhas novas. E a gente vai fazer um retroativo também, né colocando de trás para frente elas aos pouquinhos. Galera, peço que se vocês fossem, forem comprar algum livro, sendo de Tolkien ou não, comprem pela Amazon.com.br, e aí vocês pedem o um link para a gente. Ah, eu quero comprar o Harry Potter, por exemplo, que é, um, é uma série que eu gosto muito. Então você vai lá, pega lá o nome do Harry Potter, coloca no inbox e manda para a gente. Porque aí a gente pega por inbox, cria um linkzinho, você vai pagar o mesmo preço que está na loja, mas a gente tem uma comissão, porque nós somos afiliados ao Amazon.com.br. Tá bom, pessoal? Peço que vocês continuem junto com a gente aí nas discussões e tudo mais. Não deixe de entrar nas nossas mídias sociais. Muito obrigado pelo carinho. Um grande abraço. Na Maria.